aqui ela, os rolamentos também são todos em cobre, que dentro são todos em cobre os de baixo e de cima, então ela tem um, um bom movimento aqui vamos pegar a outra aqui para dar uma ideia, aqui está as duas ela já está cruzando em cima porque está cheio de metal, então você deixa ela crua então essa é só o modelo número 6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 Então a ela é toda aqui em cobre. Também não tem outro tipo de material nela, é construída toda em cobre. Também umas uma muito boa, também trabalha com comando de voz. Agora essa, essa que nós já estamos agora, já esse voltou, já é um modelo mais né, avançado daquele.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 então aqui já dá para ter uma, uma noção boa dela É a outra ela vai viajar na segunda-feira né, que já vai para ele eu vou mandar um o vídeo lá para o nosso amigo lá, gente... até mais